Como vocês podem observar 100%. E além disso, algo importantíssimo que eu não mostrei porque eu não sabia, mas existe aqui: se você clicar no pepino, ah, se você. Mouse não está aparecendo, isso é uma tragédia. Mas pelo menos você pode apertar botões aqui. Como você pode perceber, você pode simplesmente dar uma surra. No pepino aqui ele tem diversas poses diferentes e fica extremamente bravo com você Mas não o é suficiente para pular na tela e te matar Isso uh, ele só faz se você esperar e não fizer nada A impaciência do pepino é maior do que a dor dele Mas é, além disso, uma coisa que eu percebi e esqueci completamente de mencionar é que, tipo, como vocês podem perceber, o pepino veste branco. E quando ele está correndo, as sombras ali são vermelhas e verdes, formando a bandeira da Itália. O que é algo bem fantástico, sem dúvida alguma, um, como um detalhe. Mas... Ah, uh, yeah. E é claro, uma última coisa que precisa ser mencionada, porque é um ótimo detalhe, é que, tipo... O nome da pessoa que fez as letras de funiculi e funicular se chama Pepino Turco, então, e yeah, é isso, simplesmente é um detalhe fantástico. Mas, pois é, eu fiz a coisa, eu fiz rank P em tudo, mas falta uma última coisa para fazer aqui. E essa última coisa que falta fazer é acabar com o último chefe sem levar dano para conseguir o último achievement e conseguir 101%. Eu não sei se isso sequer realmente afeta o final do jogo a propósito. Pode ser que simplesmente só altere o julgamento final do pepino. O que eu não sei, mas... Uh... Bom, pelo menos isso vai ser uma coisa nova pra se mostrar se for esse o caso, mas... Yeah, olha, uma coisa que deve ser dita é que, tipo, depois de ter terminado de fazer todos os Rank P em Off, em off etc. É que, tipo, esse jogo é basicamente uma revelação em termos de design de Sonic. Tipo... Eu tava... Eu me lembro de ter questionado... Ah, isso aqui provavelmente não deveria estar na sede, porque... Eu acho que tem pouco a ver com Sonic, apesar de ter a referência com os Nick etc, mas não. Esse jogo é muito mais um jogo do Sonic do que um jogo do Wario. Por incrível que pareça, considerando as inspirações aqui, tipo... O jeito que o jogo te incentiva a refazer as fases de maneira mais suave para conseguir ranks melhores, etc., é exatamente o que Sonic vem tentando fazer desde o princípio, só que não consegue exatamente fazer direito. A propósito, e yeah, é de maneira alguma conseguir reagir corretamente ali. Mas é, porque basicamente em Sonic, desde o primeiro jogo, o jogo só te incentiva... Você precisa de um incentivo intrínseco de ir mais rápido nas fases e etc. Tipo, isso só é algo que apela para speedrunners mesmo, mas tipo, não é esse o apelo. Inicial do Sonic, que é simplesmente tentar chegar até o fim e conseguir satisfação com simplesmente terminar o jogo. E... Tipo, esse jogo te dá... Como é que é? Uma motivação extrínseca. Que tipo, o jogo te dá notas dependendo do quão bem você faz nas fases. O que é claro, é similar aos ranks nos jogos mais modernos de Sonic, mas tipo, esse jogo faz muito, muito, muito melhor do que literalmente qualquer jogo do Sonic. Tipo, é esse jogo merece ser estudado por esse propósito por toda pessoa que estiver tentando... Fazer um jogo inspirado por Sonic, porque esse jogo faz direito. Se bem que, tipo, o jogo nem quer que você termine a fase super rápido e etc. Porque se você simplesmente for o mais rápido possível, você não será recompensado. Exceto no julgamento final do Pepino, porque, tipo, uh, tem uma recompensa de uma imagem diferente, estilo Metroid. Mas não muito além disso, mas... Uh, yeah! A última coisa que eu tenho realmente para dizer sobre esse jogo é que ele é um daqueles jogos que é simplesmente uma obra de arte, possivelmente perfeita, que merece estar no mesmo patamar de jogos como Resident Evil 4. É simplesmente esse Nível de perfeição absoluta é definitivamente um dos meus jogos favoritos de, todo tem de todos os tempos. E ainda pelo jeito vai receber atualizações com não somente o um nós jogável, como fases essas, aparentemente. E. Ah! <risos> E sete minutos. E oito minutos, na verdade. Provavelmente não tem nada de especial extra, mas tudo bem. Tanto faz. Oh yeah! A propósito, o achievement está preso ali na tela porque eu tô com o cookie clicker aberto, então. Isso é uma coisa certamente. Será que eu consigo fazer um rank P aqui nessa fase? Tipo, de boa? Essa aqui eu acabei fazendo de primeira quando eu tentei, então eu acho que simplesmente ela é mais fácil por mérito de... Pra falar a verdade, eu não vou conseguir o rank de qualquer maneira porque esse é esse o tipo de fuga que não se aplica. Ao... Eu não sei, pra falar a verdade. Não sei se tipo você precisa uh, entrar na fase a partir da porta e não quer saber deixa para lá é melhor não pensar e simplesmente correr mas é basicamente você tem muitas oportunidades de você recuperar o seu combo mesmo tendo levando pancada e dá para manter o ritmo super bem aqui então é yeah. eu acredito que eu consigo se bom se eu estivesse calado e não gravando e comentando, conseguiria moleza. Se eu vou conseguir agora, aí uh, só no fim disso aqui que vocês vão ver e que eu irei ver e etc. A propósito, uma coisa que eu percebi, que teve um vídeo que foi recomendado pra mim que tinha uh, o julgamento final do pepino no fim do jogo. Ah, yeah, isso aqui não é um Rank B. Quem liga? Eu não. O rank, P já est... Bom, o rank P já está no canal. Que nem era para ser um rank P, só tava querendo os rank S, mas já está no canal faz um tempo. Esse aqui. Que for o que ficou perfeito sendo da última fase. Pedro, perfeito! Ah, enfim, o que eu tava dizendo? Oh, yeah! O um vídeo que foi recomendado com o jogamento final do Pepino e etc. A ah, thumbnail daquilo é um que aparentemente não foi. Uh, utilizado que simplesmente era o pepino parecendo extremamente dramático enquanto estava dizendo o julgamento do pepino é final inicie um novo arquivo eu acredito que aquilo é usado caso você tente hackear o seu save para conseguir algo diferente eu não sei se dá pra fazer isso aparecer daquela maneira porque, tipo, tinha pessoas se perguntando ali Oh, isso provavelmente uh, ia aparecer porque o jogo ia somente dar uma chance de conseguir a tela final uh, Mesmo depois de conseguir mais porcentagem Eu acredito que não é isso Eu acredito que isso aqui é simplesmente um negócio se você hackear o safe Tipo, inclusive, se você uh, hackear... O save para ressuscitar o Snot, que é uma gosma uh, na, no quarto andar da, da torre, que você mata acidentalmente. Uh, porque isso faz uma marca parecendo no um save se ele sobreviver ao jogo. Uh, yes, você consegue ressuscitar ele editando o save, mas aparentemente uma das pizzas na torre diz então, Eu sei o que você fez. Então, tem um indício sobre... Uh, hackear, save e etc ter algum efeito. Oh, yeah, e aparentemente você salva o Snodgy aqui nessa fuga final, se ele ainda permanecer vivo. Então, yeah, isso é um detalhe bom, sem dúvida alguma, mas... Yeah, o, o Achievement ali simplesmente sendo uma cara com um vazio no meio, meio que parece que é simplesmente uma bocona que está de boca aberta com o que está acontecendo então uh, meio que ficou apropriado que isso fique no meio da tela o tempo inteiro <risos> é o Gustavo tá usando as mesmas cores que eu estou usando eu não imaginei que isso fosse se alterar também e o fake pepino porque é claro <risos> mas é tem algo adicional extra aqui ou eu, eu não sei eu simplesmente não sei. Tipo... Eu ouvi menções sobre final secreto, mas eu não sei se é tipo um final secreto de verdade. Ou se é simplesmente a tela que aparece ali. Ah, pensei que o jogo fosse deixar eu pular os créditos aqui, mas aparentemente não. Eu preciso aguardar o momento. Ok, deu pra mais ou menos pular a maioria. Mas isso é o que eu quero ver. Eu acho que, tipo, o que eu vou receber aqui é a tela de UAU! Quando você consegue uma porcentagem altíssima. Isso é o 101%. Com certeza. <risos> Mas é uma incrível tela, sem dúvida alguma. <risos> Mas é, tempo total 29 horas. Eu sei que inclusive existe uh, tela se você conseguir 100% enquanto fizer isso em sub 4 horas. É. É realmente algo bem metódico. Oh, ok. É, é só isso. Help! E o John está dourado na tela. Uh, foi plenamente desnecessário ter esse último episódio, não é verdade? <risos>